O primeiro satélite geoestacionário do governo brasileiro deve ser lançado no fim de 2014. Acompanhe como será a construção desse equipamento na reportagem de Renata Maia. O governo já deu os primeiros passos. A Telebrás e a Embraer se juntaram no projeto do satélite. Formaram uma única empresa. Ela vai ser a responsável pelas três etapas a serem cumpridas até o lançamento do satélite. A empresa recebeu o nome de Visiona. Ela vai comprar o satélite geoestacionário que não é fabricado no Brasil. Depois também vai contratar o sistema de lançamento e será responsável ainda pela construção das estações que vão ficar em terra, recebendo os sinais do satélite. E a Visiona cuidará do processo de aquisição desse satélite a partir de requisitos discutidos e eh, aprovados né, na estrutura de governança desse projeto. Tanto do ponto de vista de capacitar eh, técnicos brasileiros a operar o satélite, né, tanto na parte de defesa quanto na parte de comunicação, como também eh, transferência de tecnologia que permita a essa empresa que foi criada né, ter know-how para fazer a integração de um projeto de satélite e assim como também, na medida do possível, fomentar a indústria de componentes, de, de partes de satélite que existe aqui no Brasil. O satélite geoestacionário vai operar em duas frequências. Na banda X, vai ser usado para comunicação militar. Na banda KA, vai fazer parte do Programa Nacional de Banda Larga. A ideia é levar a internet numa capacidade de. 35 vezes maior que a transmissão de dados em outras faixas de frequência. Diferente dos, dos satélites que já existem no país, né, esse satélite é um satélite que opera com altíssima capacidade né, e ele vai servir como um... um, é um, um uma comunicação por satélite com uma capacidade semelhante a uma capacidade de, uma, de um sistema de fibra ótica. O orçamento para o projeto do primeiro satélite geoestacionário brasileiro é de 750 milhões de reais. Ele vai ser operado pelo Ministério da Defesa e pela Telebras, empresa vinculada ao Ministério das Comunicações.